Roupa anti-mosquitos? Os mosquitos estão atentos à moda. A roupa confortável de cor clara, com mangas e calças longas e largas, está totalmente in.